Se você é um fã da série The Walking Dead, Zubination, entre outros, com certeza eu tenho uma boa novidade para você. Trata-se de um jogo de sobrevivência no apocalipse zumbi que está em fase de desenvolvimento. Então não adianta ficar buscando na Google Play. Tô falando do Among the Dead Ones, que é um jogo de apocalipse zumbi. No melhor estilo Survivor Horror. Onde você terá que sobreviver num cenário devastado. Com recursos praticamente zerados. O jogo é uma mistura de um pouco de DayZ com H1Z1. E eu vou apresentar algumas características do jogo. Que são sensacionais. Então se você gostar, já deixa o seu gostei aí, tá ligado? Se você curte jogos de apocalipse zumbi. Mundo aberto. O jogo, aparentemente, ele haverá três tipos de zumbi. Que são os normais, né? Aqueles que... Ficam em pé e vão para cima de você e tal, mas numa velocidade mais moderada Vai ter os rastejadores, que são aqueles que estão mutilados já no chão e ficam lá se arrastando com a mão Só com o um cotoquinho E tem os corredores, que esses daí são aqueles que já estão no nível de mutação mais avançado Que vão ter uma velocidade maior e são mais preocupantes, né, mano? Você vai ter que correr dele a parte boa é que todos os zumbis serão mutiláveis, galera. Então assim, você vai poder dilacerar braço, perna, pescoço, arrancar olho, orelha e tal. Não, aí eu já tô exagerando, né? Já tá indo pra um nível mais hard. Mas serão todos mutiláveis. Você vai conseguir arrancar o braço, a perna, vai ser muito louco. O desenvolvedor... A princípio ele colocou o jogo em primeira pessoa, mas ele já garantiu que haverá a possibilidade de colocar em terceira pessoa, mas como o um H1, Z1, né? O DayZ ele é mais primeira pessoa e o H1 Z1 ele é mais terceira pessoa. É, o interessante também é que você vai ter um relógio biológico, ou seja, um relógio onde indicará a sua fome, a sua sede, a sua saúde, a sua estamina E você vai ter que administrar tudo isso com os recursos que o jogo vai lhe oferecer, né? Porque ele é uma sobrevivência, então assim, você vai começar com os recursos básicos, vai começar com a lanterna meio falhada, um bag vazio e etc, e você vai ter que se virar, achar comida, achar armamento, achar recursos para sobreviver. O jogo, ele é feito na engine Unreal 4, que é a mais top que tem no mercado hoje, galera. Ela é uma engine nova, tá ligado? Mas assim, já é uma engine muito promissora, que ela é muito top galera então assim vai ter o jogo vai ter gráficos. Né? vocês estão vendo algumas imagens de fundo isso daí já é a parte do desenvolvimento né então o que a gente pode esperar aí para um possível alfa são coisas bem mais avançadas do que isso daí tá como eu falei o jogo ele é inspirado em Daisy. é a possível data de lançamento muitos vão me perguntar meu Deus mas que quando sai esse jogo que eu preciso é tava confirmado para o começo de 2017 mas com certeza teve uns percalços, principalmente de financiamento. Então, tá? assim, vou deixar o link na descrição. Quem quiser ajudar o desenvolvedor com alguma quantia, que é o sistema de financiamento aí para os desenvolvedores indiais, né? Então, é, você acessa lá e doa uma quantia. Com certeza isso ajudará muito o desenvolvedor. Você não faz ideia. Então eu pressuponho que a Alpha saia ainda este semestre, porque se estava confirmado para o começo do ano, ele tem basicamente seis meses aí para corrigir conseguir lançar uma Alpha, né? Então assim, como é um jogo de sobrevivência você vai poder coletar itens do chão e assim como dropar itens sua bag tá cheia, você vai lá e dropa algum itemzinho. O jogo ele será grátis, segundo o desenvolvedor e vai pesar mais ou menos 1 GB. Então, mano possivelmente vai rodar em vários dispositivos. Claro que você não vai tentar instalar no seu Motorola V3, né, galera? Ele vai ser offline a princípio, tá, galera? Porque, segundo o Twitter do desenvolvedor, ele teve um problema com a engine e esse problema impossibilita o jogo ser online a princípio, coisa que ele está tentando resolver. E o mais louco, o mais sensacional é a ambientação. Então, assim, vai ter dia, vai ter noite, vai ter chuva, vai ter neve... E tipo assim, por exemplo, eu tô no servidor da South America E agora são 2h50 da tarde Então no jogo também vai ser 2h50 da tarde Então assim, ah, aqui tá, aqui tá sol, então vai tá sol, entendeu? vai tá, Quando for 9 horas da noite, vai tá de noite no jogo, tá ligado? Isso é muito louco, mano, isso é muito louco E referem, voltando ao assunto lá de, do, da questão de doação Possivelmente esse sistema aí de doação todo mundo que doar uma quantia vai ser é, vai ter um acesso ao beta do multiplayer então que nem eu falei é vantagem fazer uma pequena doação eu vou tentar fazer uma doação singela né para poder ajudar o desenvolvedor aí a ele não parar porque galera tudo é custo então assim para você desenvolver um jogo você precisa ter verba pra Entendeu? Às vezes comprar, mano, um plugin, sei lá, não, não sei, eu não desenvolvo o jogo, mas, ah, preciso comprar um plugin, precisa, meu, um direito autoral disso, daquilo, você precisa de verba, se não tem verba, seu desenvolvimento para, então, não deixem... Cair no esquecimento esse jogo muito promissor Among the Dead Ones, galera, gravem esse nome E se você tá entusiasmado assim como eu, mano Você vai deixar o gostei aqui para fortalecer Porque aí esse vídeo vai expandir, vai alcançar mais pessoas, entendeu? Se você não é inscrito, você vai se inscrever aqui para ficar antenada mais notícias Não só desse, de outros jogos aí promissores que eu tô captando, entendeu? E ativa o sino, porque a notificação vai chegar na tela do seu smartphone, você vai, você vai conseguir meu, saber quando o vídeo for lançado, tá ligado? Vai ser muito louco, galera. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou!